Depende, se esse terceiro for um outro candidato, beleza, ele vai poder utilizar normalmente esses santinhos. Agora, se esse terceiro for uma pessoa física, aí sim há impedimentos, pois a pessoa física não pode doar nada que não seja atividade econômica própria da sua atuação profissional. Portanto, santinhos podem ser confeccionados com o dinheiro doado pela pessoa física. Isso é possível. A doação financeira, e aí o candidato produz o seu material. Quanto ao eleitor simpatizante, que tem o limite de até R$ 1.064 reais para gastar em favor do candidato que apoia, o candidato não pode ter conhecimento dessa produção desse material. Do contrário, ele tem que declará-lo.